O Bitcoin rejeitou a casa dos 24 mil dólares pela terceira vez e está nesse momento aqui testando a região dos 23 mil que é uma zona de suporte. O momento exige cautela porque essa região que o Bitcoin rejeitou é muito importante. Vou mostrar para vocês aqui por que isso, que põe a risco aí da gente perder a zona aí dos 22.400 dólares. Vou comentar para você sobre isso. Vou falar aqui sobre a SP500 também que está iniciando aí uma possível correção, né? perder um canal aí de alta que eu estou acompanhando. E vamos olhar também juntos aqui os principais níveis aqui de liquidação da Binance, tá pessoal? Então vou dar uma olhada. Não esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal. Se inscreva também se você não está inscrito e ative todas as notificações para você não perder aí nenhum vídeo. Também tem de quebra aqui o link abaixo na descrição do grupo do Telegram e canal de alertas, que eu sempre estou postando alguma coisa ali, estou participando junto com toda a comunidade ali. Acho que é muito bacana você participar também. Então vamos lá, pessoal! Bitcoin rejeitou de novo essa região dos 24 aqui, tá? Pela terceira vez exatamente que rejeitou a região dos 24.200 aí, né? Inclusive, é, ontem o professor De soltou uma análise aí, né? Ah, muito interessante, mostrando que essa região aí dos 24.200 é uma região importante aí, tá? Então, aconselho vocês a assistirem o vídeo do professor De Eu vou deixar o link aqui em cima, tá? Dê uma olhadinha aqui, acho que vale bastante a pena ficar atento nas análises também on-chain, tá, pessoal? Então. O que aconteceu aí, né? Por que, que o Bitcoin não conseguiu segurar essa região e por que essa região é extremamente importante? Né? Vamos baixar o tempo gráfico primeiro aqui, tá, pessoal? Essa região que o Bitcoin não conseguiu segurar é a região dos 23.800 que eu tava de olho aqui, tá? A gente tava tentando formar um suporte nessa zona. Infelizmente, o Bitcoin não conseguiu segurar. E isso é problemático porque eu comentei para vocês, inclusive, na, nas últimas, uh, últimas análises aí também, né? Que essa zona dos 23.800 aqui, pessoal, é extremamente importante porque a gente tem aqui agora. Né, ó, a gente pode fazer aqui agora né, o famoso rebote do gato morto. Tá? Então, essa zona aqui dos 23.800 é a zona de 68 de Fibonacci. Tá? Então, a gente fez aqui. Ó, a gente acabou fazendo um fundo aqui. Vamos testar essa região aqui próxima de 68. Né? Não conseguimos fazer um suporte, a gente tem o um risco sim de acabar fazendo um fundo mais baixo aqui para o Bitcoin. Tá? Esse aqui é o famoso aí rebote do, do gato morto, né? o Dead Cat Bounce. Para quem não conhece aqui né? é, em trade, a gente tem isso aqui. Né? A, gente, a gente tem esse rebotezinho aqui que busca as zonas de Fubonacci. Né? Na, na análise técnica, diz que essa região aqui é a região de 50%. Tá? Mas para criptomoedas aqui eu uso 618, tá? porque é mais volátil as criptomoedas, né, pessoal? Então aqui tá o que, que acontece. né Então. O gato aqui faz o rebote até a região de 50%. Eu gosto de usar o 68. Se a gente não consegue formar um suporte, a gente acaba tendo risco aqui né, de fazer um, uma, um movimento, né, um fundo mais baixo. Tá? Esse aqui é o risco que a gente tem que ficar de olho aqui. Essa rejeição para mim é extremamente... É, né, faz, assim, deixa um pouco apreensiva, principalmente por causa desse candle aqui, tá, pessoal. Esse aqui é muito, muito complicado mesmo, candle de 4 horas. Não gostei nem um pouco, né, realmente péssimo. tá? E uma coisa a gente começar a rejeitar aqui aos pouquinhos, enfim, né? Inclusive eu botei ordem de compra aqui antes de dormir ontem na região dos 23.450. Também fiz compras pequenas aqui na região dos 23.800 porque ah, existia o risco aí, né? A oportunidade do Bitcoin, na verdade, é de buscar a região aí dos 25.500 dólares, conforme eu comentei para vocês, né? Uh, mas enfim, pessoal, não conseguimos montar esse suporte. O motivo foi a correção da SP500 que iniciou. Tá? Vou comentar daqui a pouquinho para vocês saberem que SP500 também. Então, essa zona aqui dos 23 aqui agora, pessoal, eu diria aqui, ó, que essa zona dos 22.800, se a gente perder essa zona aqui, eu acho que vai ficar bem complicado o Bitcoin vai buscar testar aqui o fundo desse canal que tá aqui na zona dos 22 mil dólares, tá? Que tá muito confluente aqui com as regiões que o professor Edgar colocou no vídeo dele. Então, eu consigo vocês consigo, consigo dar uma olhadinha aqui, tá, pessoal? Então, aqui é 24.200, não conseguimos segurar. 22 mil dólares, possivelmente aí a gente pode ir se a gente perder os 23, tá? Que é uma zona que eu considero importante. Já comentei para vocês aí porquê em outros vídeos. E, galera, a região que tem que ficar de olho mesmo aí, que, eu tenho que tem que ter caixa para poder fazer boas compras para o Bitcoin é essa zona aqui dos 18 mil dólares, tá? Que se a gente começar a perder essas regiões aqui, eu diria que se a gente perder a região aí dos, dos 22, galera. Acho que a chance é grande de a gente ir testar essa zona aqui dos 18 mil dólares. Eu vou comentar para vocês por que aqui tantos níveis de liquidação. Da Binance, com também a análise técnica mostra que a gente pode buscar essa região aqui. Tá? Então, por que pessoal? Vamos olhar aqui primeiro a análise técnica. É, a gente está formando esse, essa figura aqui, um possível triângulo. Né? Então, uh, desenhei aqui essas, essas zonas para a gente ficar atento. Vou até limpar essas linhas aqui, que não estão me ajudando muito mais. Tá? Então, a gente está aqui dentro desse triângulo aqui azul. Né? E se a gente romper para baixo essa zona aqui, ó, a gente pode buscar esse alvo aqui, tá, pessoal. Né? Desse topo aqui até esse toque do triângulo, nessa né? região a gente poderia buscar então, aqui ó, esse rompimento poder levar a gente para casa aqui próxima dos 18.700 18 aqui, testar esses fundos aqui anteriores, tá galera? Então, tome cuidado aí, tá? Esse é o primeiro ponto. E também, eu já mostrei para vocês aqui em outros vídeos aqui, nesses pools de liquidação da, da, aqui da, da Binance, tá? nesses níveis de liquidação da Binance, a gente tem aqui, ó olhando os últimos, tanto os últimos 7 dias como também aqui um mês e três meses essa zona aqui dos 18 mil aqui pessoal tem muito né é muita região de stop e liquidação aqui para o Bitcoin na Binance tá então como a Binance é uma a corretora, a corretora que tem mais volume aí para o Bitcoin né tem que ficar atento porque o preço pode ser atraído, sim, para essa zona aqui, caso o sp começar uma correção, tá? Então, fiquem de olho aí, né? Inclusive, eu estou olhando aqui até três meses, a gente pode ver que essa zona aqui é uma zona bem complicada. Vou dar até um zoom para a gente poder olhar aqui melhor. É a zona aqui, até a região dos 18.600, 18.600, para baixo aqui, tá, pessoal? Tem, existe um interesse do, do preço aqui, né? e buscar essa zona aqui para poder, uh, né? Pegar liquidez, tá pessoal? Como funciona o mercado, o mercado pega a liquidez em cima e embaixo para poder sair, realizar vendas e fazer compras, tá? Então, é... então, tem que tomar cuidado aí que o Bitcoin poderia buscar essa zona aqui dos 18 mil, tá? A gente tá numa numa, numa... uma capitulação dos mineradores que vai durar pelo menos mais um mês aí, tá? Então, tem espaço, tem tempo para o Bitcoin ainda uh, se mover aí, uh, né? Meados até metade de setembro aí, tá pessoal? Então, é... Tome cuidado, tá? Acho que é bem importante de vocês terem caixa aí e começar a trabalhar com os tops tanto de compra quanto de venda, né? Que foi o que eu fiz ontem, na verdade, né, pessoal? Aqui nessa região é, eu não tinha. Eu acabei não fazendo boas compras aqui e fiquei com medo realmente do Bitcoin né, acabar rompendo essas, essa zona aqui ó, e buscar a região aí dos 25.500 para cima, né? Então eu tinha uma, um, um stop de compra aqui nessa região também, né? Quando eu comecei a fazer essa fazer essa correção, caso né, vou dormir e acordar no dia o Bitcoin está nos 25 500 ali, como é possível, eu pelo menos não. Né, Perdi essa pernada aqui, né? O Bitcoin poderia, inclusive, de acordo com o professor de aqui buscar essa zona aqui dos 28.450, que é onde estão as médias de 21 semanas aí, eu já, de 20, 21 semanas que eu comentei para vocês aí nos últimos vídeos, tá? Então tem que trabalhar com stop, tá? Saber que você, se a gente romper essa região aqui, provavelmente a gente vai buscar aqui zonas aí dos 25.500, 25, 25 26 mil dólares, né, para cima, tá? Ainda, ainda mais se é esse pequeno conseguir, né, dar uma boa respirada. Bitcoin não conseguiu respirar ainda, tá, pessoal? A gente tá numa, numa, numa, numa região ali, não buscou níveis de Fubonacci, que eu considero importantes aí, tá? Quer dizer, até buscou aqui, mas na minha opinião seria importante o Bitcoin voltar a testar essa região aqui, essa zona dos 28 mil, né? A gente não conseguiu fazer isso ainda. Então, se a gente romper isso aqui, a gente tem chance, sim, de buscar, né? Especialmente rompendo essa linha aqui desse canal para cima, a gente tem como buscar e tapar esse, inclusive esse gap da CME, que tem um gap gigante aqui nessa zona aqui, tá pessoal? Então tem que trabalhar com o stop de compra também, se você não tá é, comprado aí né, nessas regiões tá e aqui é agora se a gente perder essa zona aqui ó dos 22.700 tem que ter um stop de venda aqui também porque a gente pode buscar regiões mais abaixo aí especialmente se esses é pequenos começar aí uma correção tá galera e inclusive essa ferramenta aqui da Highblock, ó é importantíssimo porque ela me ajudou a fazer compras aqui ó nessa região tá dos 22.800 20, 20, eh, aqui pessoal eu só tava de olho aqui agora tá aí consegui fazer boas compras aí Nessa região, porque a gente tinha aqui, ó, o preço estava se aproximando dessa zona aqui e tinha pontos de níveis de liquidação nessa região aqui, até a região dos 22.800. Eu consegui fazer uma compra é, né, mais, uh, mais, digamos, assertiva e com mais confiança, tá pessoal? Porque a gente fica esperando aqui, às vezes, o, os indicadores mostrarem pra gente, né? Como vocês viram aqui em TRDR, a gente tem bastante, tem bastante liquidação aqui, ó, muita liquidação e venda a mercado, tá? Só que. Às vezes a gente não tem tempo de ficar na frente do computador para fazer essa compra aqui. Então eu já posicionei minhas ordens de compra nessa região graças a essa ferramenta aqui também. Tá? Então realmente aconselho vocês aí, pessoal, uma compra dessa aqui, você paga essa ferramenta por várias vezes, aí, se você conseguir realizar, obviamente, né? mas aqui eu consegui melhorar bem meu preço médio, estou confortável. Então o que eu vou fazer aqui agora é ver se Bitcoin é bater a região aqui abaixo dos 22 tá? e vou estopar essa, essa operação. Tá com pequeno prejuízo, provavelmente, porque a gente pode buscar zonas mais abaixo, tá? Então, a SP500 aqui, galera, vamos falar um pouquinho sobre a SP500 aqui, então. Antes de mais nada, aqui só um recado para vocês. Não se esqueça aí, quem não criou a sua conta e também na PrimesBT, é promo... se você tem experiência no Mercado Futuros, crie sua conta na PrimesBT, tá? Leva um segundo aí, muito fácil. Tá? Você pode até ganhar até 7 mil dólares de bônus de margem adicional para você abrir operações na corretora. Tá? A corretora está apoiando aqui meu canal. tá Muito obrigado, pessoal, do PrimeSmetty. E com certeza vocês vão gostar da corretora aí. E tô ajudando individualmente. Quem tiver com dificuldade de pegar bônus aí, tá pessoal, Se tiver dúvidas da corretora, pode mandar mensagem para mim aqui no Telegram. Eu tô ajudando vocês aí, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre esse p aqui agora. Que está aqui, ó, galera. Esse canal de alta que está acompanhando o P500 tá, e a gente está perdendo aqui agora esse canalzinho, tá, então tem que tomar cuidado, mas a gente está numa região de suporte aqui ainda, tá, não tem nada perdido aqui pro, pro SP500, tá na região de suporte, mas essa linha aqui principal, essa LT, LTA aqui, a rosa, né, a roxa do, do canal, a gente acabou perdendo nesse momento, né, o, o, a gente teve o terceiro toque aqui agora, e a gente pode começar a ter resistência e ter probleminhas para SP500, tá, galera. Então essa é uma zona que eu considero extremamente importante, é uma zona de de, uh resistência aí, né, que a gente tá tentando romper, né, e amanhã que eu acredito que a gente vai poder ter uma definição um pouco melhor aí, pessoal, se, se a SP500 vai testar regiões mais acima, ou a gente vai começar de fato aí uma, uma retração aqui para SP500, e daí a gente tem que ficar de olho em regiões Fibonacci aqui, ó, que eu considero importante para mim, essa zona aqui, já de 3.2, 4 mil pontos, vai ser importante da SP500 aí, é, segurar, tá galera, e a gente pode ver se a SP500 segurar, bater aqui, a gente tiver na região aí, por exemplo, dos dos 18 mil né, dólares aí, pode ser que a gente tenha portadas boas aí pro, pro Bitcoin também, tá? O índice do dólar tá aqui ainda lutando nessa zona, né? E não tá fazendo grandes movimentos. E acho que o mercado tá aguardando realmente uma definição aí amanhã desses indicadores que vão sair aí, se eu não me engano aqui, ó. Eu acho que esse aqui tá no horário do Brasil, né? Tá, GMT menos 4. Deixa eu até ajeitar isso aqui, ó. Botar São Paulo. Uh, aqui, Brasília. Tá, o horário amanhã vai sair o CPI. Uh, em torno aí das nove e meia da manhã, pessoal. Então vou ver se amanhã eu fico aqui e faço até uma live aqui junto, tá? Vou tentar fazer uma live aqui no canal, se eu conseguir, pra gente acompanhar a divulgação desse, desse indicador aqui, vai ser importante. Né? A gente teve a divulgação do, do, né, dos, das, do emprego lá nos Estados Unidos que ficou bem aquecido, né? Foi um bom sinal é, para a economia lá, mas isso prejudica para a gente aí que está interessado em ativos de risco como o Bitcoin, porque deixa aí o, o, o, né, o a Federal Reserve mais confortável para fazer o aperto monetário, tá? Porque eles não vão impactar tanto a economia. Agora, se o CPI, pessoal, sair elevado amanhã, tá Grande chance a gente ter uma correção grande aí, tanto para os Pequenos quanto quanto para o Bitcoin, tá? Então, tome cuidado aí, amanhã vai ser um dia bastante volátil, vou estar com vocês aqui acompanhando, mas com bastante cautela nos trades aí. Beleza, galera? Então, no mais é isso, espero que você tenha gostado aí do vídeo. Se você gostou aí, deixa aquele like para apoiar, se inscreva no canal, ative todas as notificações, participe do grupo Telegram aqui abaixo, vou deixar para vocês aqui o tutorial de como operar na PrimeBT e também na Bybit. Aproveite esses bônus aí, a gente se vê aí amanhã. Um abraço.